Eu preparei um estudo comparando a Ethereum com o Polygon MATIC. Se você quer conhecer as suas características, funções, vantagens e desvantagens, saber qual que é melhor para você investir, então fica comigo até o final do vídeo. Seja muito bem-vindo, eu sou o Fábio Fachini, criador do canal Invest Fachini, aqui a gente compartilha conhecimento de qualidade, então se você gosta, já deixa seu like aí no vídeo, não se esquece, tem um grupo para investidores no nosso WhatsApp, o link vai estar aqui embaixo, é só você entrar de graça, beleza? Vamos ao assunto do dia, comparando Ethereum com Polygon Matic, como que a gente pode fazer essa comparação? Eu preparei aqui um estudo para vocês em forma de tabelinha de Excel para ficar muito fácil de vocês entenderem, e eu vou explicar aqui passo a passo, vai ser muito bacana, tenho certeza que vocês vão sair daqui com um conhecimento muito legal, beleza? E antes da gente começar, dá aquela força, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, porque vai ter muito conteúdo de qualidade aqui. Vamos começar na primeira linha falando o que que é a blockchain Ethereum e o que é a Polygon Matic. Para você que não conhece, Ethereum é uma L1 que a gente chama um proof of stake, ou seja, uma categoria, uma blockchain que ela trabalha com prova de stake ou prova de participação. A mesma coisa na Polygon, Matic, porém, ela é considerada uma L2. E agora eu vou explicar para vocês o que, que é L1, L2, L3. Você vai entender de uma vez por todas, não vai mais boiar nesse assunto. L1 é o que a gente chama a Ethereum, porque ela foi a primeira que criou a possibilidade de ser uma blockchain programável, ou seja, você é um programador, você consegue criar um contrato inteligente, né? Eu aposto que vocês já ouviram falar essas palavras, e programar a blockchain para fazer o que você quiser, né? entre aspas, dentro daquele contrato inteligente. Então ela foi considerada, né? o Ethereum foi considerado ó, os computadores dos computadores, né? o computador mundial, porque justamente qualquer pessoa consegue ir lá e colocar um contrato inteligente programado para fazer o que você quiser que ele faça. Porém, tem um problema. A Ethereum ela tem uma capacidade limitada tanto de transação quanto de tempo de resposta e até de taxas de transação. Ela é considerada L1 porque ela foi a primeira que foi criada sobre esse assunto. E a L2 são roll-ups também como chama, que é outras blockchains que tem a tecnologia para escalar, né, dar mais velocidade, dar mais possibilidade de transações por minuto por segundo dentro da EVM então imagina né o Ethereum, que é a EVM ele é uma rodovia imagina isso tem lá vários carros caminhões motos andando a 100 por hora só que o congestionamento tá muito grande porque todo mundo quer pegar aquela rodovia o que que Polygon é ele é uma alça que vai para uma outra rodovia onde a velocidade máxima é 200 por hora por exemplo certo então vocês conseguem ter muito mais facilidade lá muito mais velocidade lá não tem pedágio então é muito mais barato e aí lá no final ela volta de novo para o Ethereum. então é uma alça ela sai da rodovia Ethereum, transaciona lá faz um monte de transação depois ela volta de novo para a rede Ethereum. é isso é basicamente isso uma l2 né claro que é muito mais complexo e complicado o funcionamento mas agora você já sabe que uma l2 ela é uma cadeia paralela, né? Uma cadeia superior à cadeia principal, que no caso é Ethereum, para dar velocidade, para dar escalabilidade. Agora você já entendeu o que que é uma, o que que é outra e agora você já pode tirar uma conclusão. Se Ethereum crescer, provavelmente Polygon vai crescer também, porque ela funciona junto. Agora, é, Polygon, ultrapassar Ethereum já começa a pintar uma dúvida porque você sabe que Polygon justamente usa Ethereum para funcionar então ela ter mais utilização que a própria Ethereum é, começa a ser um pouco mais complicado vamos continuar aqui, preço médio da transferência, na rede Ethereum o preço médio aqui, na data de hoje, estava 1,68 mas esse preço médio, ele pode ser muito maior, tá? eu sempre costumo fazer transações que Consome aí 10 dólares, às vezes um pouquinho menos, às vezes 15 dólares, então esse 1,68 ele pega a média aí das milhares de transações, certo? E traz pra gente. Já na rede Polygon, como vocês podem ver, não chega nem a um centavo, é 0,0026 centavos de dólar, é muito, muito barato, por isso que ela é, é efetivamente uma rede mais escalável, tá? Quando a gente fala então de taxas de transação, isso também tem um impacto, né? Porque se você quer utilizar uma rede para fazer muita negociação, né, seja um jogo, seja um programa, um aplicativo, você vai acabar preferindo o local onde é mais barato você fazer isso, certo? Porque vai ter uma economia no final do dia. Então isso abre uma margem para Polygon valorizar também, porque ela é mais barato, mais rápido, mais escalável. Falando agora de aplicativos, como o Ethereum foi a primeira blockchain programável do mundo, ela conta com mais de 3.600 aplicativos diferentes, enquanto a rede Polygon já tem mais de 1.400 aplicativos. Também é muito bacana, muito interessante, mas dá para ver que a rede Ethereum tem uma superioridade muito grande na, no quesito quantidade de aplicativos, e isso Traduz também a quantidade de usuários, né? Se tem um aplicativo, provavelmente tem usuários. Então, quanto mais usuários, mais aplicativos, isso se torna um ciclo virtuoso, né? Porque se você tem mais usuários, eu, como um desenvolvedor, eu vou escolher a rede que tem mais usuários, porque é lá onde eu tenho mais chance de ganhar dinheiro com o meu aplicativo, certo? E aí, a rede que tem mais aplicativos, provavelmente é a rede que vai chamar mais a atenção dos usuários, né? Eles falam, olha, eu quero ir lá na Ethereum porque lá tem NFT, tem DeFi, tem um monte de coisa legal, então a gente pode participar lá. Aí tem aquela outra blockchain que tem dois aplicativos só, você fala, pô, eu vou lá fazer o quê, né? Só tem duas coisas e uma eu não gosto, então não dá certo. Então o ciclo virtuoso é muito interessante, tá? E por último, aqui na especificações-chave, validadores, Ethereum conta com mais de meio milhão de validadores nesse momento para você ser um validador de um nó Ethereum basta você depositar 32 Ethereum cerca aí de 50 mil dólares dependendo da cotação você consegue ser um validador vai participar aí da rede vai dar segurança e descentralização da rede já na rede Polygon eles funcionam diferente qualquer um pode ser validador porém só os 100 primeiros em questão financeira que vão efetivamente ser os validadores escolhidos ali para dar segurança e descentralização. Então você tem que investir um dinheiro suficiente para estar entre os 100 primeiros para conseguir chegar nesse patamar de ser um validador. E eles limitaram aí 100 validadores, é uma questão é, de protocolo, então acontece que ela é muito menos descentralizada e a descentralização reflete muito insegurança em vários outros pontos aí que a gente vai comentando ao longo do vídeo, tá? E aproveita, se você estiver gostando desse vídeo, deixa o seu like aí, que é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdo para vocês. Agora, falando aqui de DeFi, TVL, que é o Valor Total Bloqueado, certo? Isso significa o quê? Existe algum aplicativo do DeFi e foi bloqueado um valor num contrato inteligente para stake, para fazer uma piscina de liquidez... Ou seja, um valor que ficou bloqueado, tá? O valor bloqueado, ele reflete muito a confiança do usuário na rede, certo? Então, quer dizer, uma rede que tem um, um bom TVL, né? um aplicativo que tem um bom TVL, significa que as pessoas estão confiando em deixar o dinheiro travado lá dentro, né? Que não vai ser roubado, que não vai ser hackeado, que não vai dar nenhum tchu, entre outras coisas. Ethereum tem hoje 22 bilhões de dólares travados em contratos inteligentes. Enquanto Polygon Matic tem 1,23, tá? Se você pegar eh, todas as blockchains, Polygon está entre a quarta e a quinta. Ela fica br brigando ali com o Arbitrium, né? geralmente passa, o outro passa, tal, que eles estão bem próximos. E quando você olha só EVM, né, que são eh, blockchains que funcionam com a tecnologia Ethereum, Polygon está em terceiro, quarto também, ela fica brigando. Então ela é uma rede muito relevante também, né? Apesar da diferença enorme de valor. Já protocolos, DeFi, né? A gente falou lá que The Apps tinha 3.600. DeFi tem 659 na Ethereum e na Polygon Matic, na data de hoje, tem 366. Então, isso reflete bastante né, o preço e a velocidade de transações, porque você pode ver, tem 22 bilhões de TVL na Ethereum e só tem 1 bilhão na Polygon. É muito, né? 18 vezes maior na Ethereum do que na Polygon, mas tem praticamente 50% somente a mais, né, a menos de contrato, né? Uma tem 600, a outra tem 300, então tem 50% a menos de, cont de contratos, ou seja, aplicativos DeFi. Isso quer dizer que os aplicativos DeFi eles gostam muito dessa rede e os usuários, né, eles estão indo. É uma rede importante, está em quarto lugar aí no total bloqueado e com certeza isso pode melhorar bastante no futuro. Então, investir em DeFi na Polygon pode ser uma boa ideia aí pelo que a gente tá entendendo aqui tá vamos falar agora de receita porque nem só de ar vive o mundo né os validadores eles querem receita sabe aquela aquela receitinha que você paga aqui 1.66 dólar por transação em comparação 0026 0,026 dólares por transação na Polygon isso é receita e esse indicador é muito importante para a gente saber a saúde da rede não né? uma empresa que não gera um fluxo de caixa positivo ela tem problemas na Ethereum, nos últimos 30 dias, foi gerado 124 milhões de dólares em receita para os seus validadores. Então, aqueles meio milhão de validadores, eles dividiram 124 milhões de dólares. É muito legal. Então, se você tiver a possibilidade de ser um validador Ethereum, considere, porque é possível, certo? Enquanto isso, na rede Polygon, foi 1.3 milhões, porém, só dividido entre aqueles 100 validadores que foram escolhidos também muito bacana e uma receita interessantíssima né e se a gente pegar aqui a quantidade de volume transacionado nos últimos sete dias no ethereum foi quase 11 bilhões enquanto isso na Polygon foi 1.17 bilhões também aí ethereum batendo mais né nove vezes mais do que Polygon matic em relação à transação e quando a gente fala aqui de capitalização né valor de mercado ou seja, você pega todos os tokens que estão em circulação, divide, né, multiplica pelo preço, você vai ter o total da capitalização do mercado. Hoje, Ethereum está na faixa de 200 bilhões de dólares. Tá? Ela é a segunda maior capitalização da rede, perde para o Bitcoin, que hoje está a 450 bilhões de dólares. Já chegou a 1 trilhão de dólares quando o Bitcoin estava batendo aos 70 mil dólares, né? mas logo volta. E enquanto isso... A rede Polygonmatic tem 11 bilhões. Então, se a gente comentar aqui, né, que Polygonmatic pode chegar, por exemplo, no tamanho de Ethereum, né? Claro, Ethereum crescendo também, né, voltando a crescer novamente, a gente está falando aí que pode multiplicar por um valor bem alto aí, né? Quase 20 vezes de multiplicação na Polygonmatic. Isso é muito interessante para um investimento de longo prazo, mas tem mais coisas aqui que você precisa analisar. Então, fiquei atento aqui por exemplo nft que foi uma febre aí e eu não acredito que vai diminuir tão cedo porque porque é muito útil virou febre com coisas que não são tão úteis né são artes são fotos tal são imagens que perdem o valor do dia para noite mas nft tem coisas que são muito, muito úteis, né? Desde prova de status, desde é, documentos, cartórios, enfim, a gente vai ter uma diversa gama de coisas aí baseadas em NFT. Na rede Ethereum, foram vendidos 36 bilhões de dólares em NFT. Muito ali, né? Por conta do Bored App. Já na rede Polygon, 623 milhões de dólares já foram vendidos em NFT, certo? Na rede Ethereum, foram feitas mais de 26 milhões de transações envolvendo NFT, enquanto na rede Polygon, 4 milhões de transações. O número de usuários de NFT na rede Ethereum foi de 2.1 milhões, na rede Polygon, 627 mil usuários. Então, aqui na rede NFT, né, no, no quesito NFT, Ethereum ganha novamente, claro, né? E a gente vê também que tem uma alta procura, né? A rede Polygon está entre os top 5 lá de NFT também. Então a gente percebe que existe uma coligação bem grande ali de Ethereum e Polygon nas suas coisas. né? Então o Ethereum, obviamente, sempre está maior e Polygon vem crescendo junto. Então, se a gente imaginar que Ethereum vai subir, provavelmente Polygon suba também, né, se continuar nessa pegada. Porém, eu acredito, pelo que a gente vai comentar aqui mais para o final do vídeo, que Polygon tem uma chance ainda de crescer mais. Mas fica aí até o final do vídeo para você entender o porquê eu penso isso, tá? Vamos falar agora de tokenomics, que é uma informação muito importante. E quando a gente fala de Ethereum e Polygon, a gente fica um pouco na dúvida, tá? Porque Bitcoin é bem claro, né, tem 21 milhões, acabou. Na verdade, nem 21, né, é 20 e chega lá pertinho dos 21, só que aí a gente é mais fácil falar 21. Para você entender aqui, Ethereum tem uma circulação hoje atual de 122 milhões de tokens, e o máximo é infinito, né? Então, ele pode ser criado novos tokens até o infinito, se for preciso. Quando a gente fala aqui de tokenomics na Polygon, hoje existe em circulação 8.7 bilhões e o total máximo possível é de 10 bilhões, certo? Então a gente já tem esse número de 10 bilhões, já existem esses 10 bilhões de tokens que já estão lá e provavelmente, né, o que todo mundo espera, é que nunca mais seja criado nenhum token, conforme diz o contrato da blockchain. Como que funciona a estrutura disso para que a gente possa entender? O Ethereum ele funciona com emissão e queima, né? Então quando a gente tem uma folga na rede, a rede está devagar, não tem muita transação, existe a criação de novos tokens, certo? Porque tem muito menos tokens transacionando em forma de taxas e os validadores precisam receber para incentivar para que a rede não pare, né? Porque imagina, não tem nenhuma transação, o cara vai falar, ah, eu, não vou, eu não vou validar nada aqui, eu vou deixar aí porque não vou receber nada. Então, tem um incentivo maior aí. Claro, é, é muito mais complexo que isso, mas para você entender, é, quando a rede está devagar, a emissão de tokens aumenta, certo? Ou ela continua na mesma quantidade, porém não tem queima. Quando a quantidade de transações na rede Ethereum aumenta, né, fica cheio ali, demora para vir as transações porque está lotado e tal, você tem que pagar uma taxa alta, essa taxa alta ela se reflete em queima de tokens. Então, quanto mais transação, mais queima de tokens. E chega, inclusive, a ser defacionário, ou seja... Hoje foram criados mil tokens e foram queimados dois mil, ou seja, no net, né, no líquido ali do dia a gente teve uma diminuição no supply de mil tokens. Acontece isso e depois da migração, da merge, né, da fusão merge que aconteceu uh, no final do ano passado, para esse ano a gente tem aí mais dias de deflação do que anteriormente, certo? Então é possível que esse cenário aí torne o token Ethereum, né, a rede Ethereum deflacionária de certo modo e deflação pode causar um aumento de preço, tá? Claro que ela tem que vir junto com uma demanda aumentando e se isso acontecer, o que provavelmente acontecerá, o preço tende a subir. Já na rede Polygon, como que funciona? Tem 8.7, como eu disse para vocês, né, que é 87% da circulação, e os 13% restantes, eles estão bloqueados para servir de rewards, né, de recompensa para as pessoas que são os validadores. Então eles recebem parte dessa recompensa de quem deixa staking, Eles dão recompensa também para projetos, né? Então aplicativos que querem ir fazer o seu The App na rede Polygon, eles têm, têm ali um incentivo, né? um fundo. Inclusive, né? As duas, tanto a Ethereum quanto a Polygon, tem a Ethereum Foundation, não é Foundation, apesar de fuder às vezes, não é Foundation, é Foundation e tem também a Polygon Foundation, que são ali as empresas né, que cuidam dessas blockchains e elas têm um tesouro também, como ah, a gente vai ver mais para frente aqui, elas têm muitos tokens, né a Polygon teve ali mais de 40% para os seus fundadores, para os seus investidores de risco, né, quem investiu dinheiro enquanto nem existia Polygon, para outros projetos, para recompensas, então é uma rede que, apesar de ser muito boa, ela tem ali um tokenômico safadinho, né? Porque ficou 40% ali com os fundadores e com os investidores de risco, mais algumas coisas ali que estão no, no foundation deles. Ethereum ficou, se eu não me engano, 17%, 18% para a equipe e para a fundação, e o restante foi pré-venda, que foi feita um crowd sale na verdade, né? não foi pré-venda igual existe hoje, né? foi um crowd sale e foi assim que foi a emissão dos dois. Então, na parte de tokenomics, Ethereum, é, eu acredito ser um pouco melhor no curto prazo, certo? Porque a gente não tem essa questão da Polygon, onde tem os fundadores e empresas privadas com uma quantidade enorme de tokens, e provavelmente eles vão acabar liquidando isso em algum momento da vida, né? porque nenhum investimento é para sempre. E tem também a porcentagem de tokens stake, 13%, na rede Ethereum, e esses tokens estão travados até a próxima atualização da rede, que é a Xangai, que a gente vai falar mais pra frente aqui no canal. Então se inscreve aí se você não se inscreveu, para você não perder atualizações sobre isso. E também 36.20% dos tokens estão travados na rede Polygon Matic, muito dessa questão de distribuição inicial para fundadores, para desenvolvedores, para investidores de risco e tudo mais. Para quem está com dúvida, eu tirei essas informações basicamente dos sites CoinMarketCap, do Phy Lama, CryptoSlam, uh, entre vários outros sites aí que a gente pesquisa de notícias, de informações e eu fiz um condensado aqui para ficar mais fácil para você não precisar sair pesquisando em vários lugares igual eu precisei, beleza? Sobre a minha conclusão aqui do porque eu acho que Polygon pode ser uma é, oportunidade mais interessante que Ethereum? Justamente porque ela tem um poder de escalabilidade maior, ela provavelmente vai acompanhar Ethereum e também Polygon, a, por ela ser muito mais centralizada, ela tem um poder de velocidade nos projetos. Então ela já está criando o, o Polygon ID, que já funciona, que seria uma identificação via blockchain, tem vários outros projetos, né, como a própria rede da Polygon ser uma blockchain privada, então eu, como empresa, posso contratar a Supernets da, da Polygon Matic para ser a minha blockchain, então seria uma camada 3 ainda, né? ela funciona em cima da camada 2, que é a, a própria Polygon, então ela seria uma camada 3, e aí as empresas, ao invés de gastar meio milhão, um milhão para programar a própria blockchain, gasta ali só 100 mil dólares, né? só 100 mil dólares, muito mais barato que um milhão, e tem a própria blockchain funcionando, isso já está funcionando bem legal, e inclusive é, já tem outras atualizações aí de segurança, de validação, de escalabilidade, então o Polygon está indo bem rápido aí nas suas atualizações. Ethereum já é um pouco mais devagar, né até por conta do tamanho, por vários outros motivos de segurança, né? não dá para eles fazerem qualquer teste assim, você viu aí que a atualização de Ethereum the Merge demorou, Anos e anos, né, Xangai tá prevista aí pro, pro primeiro semestre de 2023, mas também não tem nada muito confirmado ainda. Então, a gente tem aí uma possibilidade de curto prazo, no meu ver, de Polygon é, valorizar um pouco mais, e claro, né, junto com o Ethereum. Então, eu montaria, né, uma carteira, não somente com uma e nem somente com outra, mas sim com as duas, certo? Dando aí uma prioridade maior para Ethereum porque ela é a mais segura né ela tem 200 bilhões de capitalização ela é mais segura tem 500 mil validadores é mais descentralizada em relação a Polygonatic Mas colocaria uma parte importante de Polygonatic também se eu fosse dividir 100% da minha carteira nessas duas seria 60 em Ethereum e 40 em Polygonatic por conta do que eu apresentei aqui para vocês se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aí, se inscreve, coloca aí no comentário qual assunto você quer saber no próximo vídeo. Eu vejo vocês no próximo... Fui!